Meu nome é Luana Maria, eu tenho 21 anos, sou estudante do curso técnico subsequente, né, em saneamento ambiental, aqui no IFPE Campus Recife. A gente sabe que no início, né, tem aquele choque, querendo ou não, porque a gente sabe, a gente vive numa sociedade que o preconceito é grande a partir desses corpos, né? Então, foi toda uma construção. Né, para que eu pudesse ser respeitada a partir da minha idade de gênero. E tudo isso né é, vem com as conquistas de é, retificação. Retificação do nome, no registro, na identidade. E depois desses processos, né é, meus pais perceberam que realmente é, eu queria ser isso. Eu realmente sou isso. né Então... Eles reconheceram isso e me dão um apoio para continuar nessa luta assim, acadêmica mesmo. 90% da população trans e travestis, né, de acordo com a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, estão na prostituição. Então, estar dentro da academia é um grande processo de resistência. Hoje, no Brasil, né, as travestis têm uma idade para ser alcançada, sabe? E aí, é, eu não quero isso pra mim, por exemplo, assim. E é por isso que cada vez mais eu procuro mais me qualificar. E o IFPE está trazendo isso pra mim, né? Uma qualificação profissional para que eu possa ser inserida no mercado de trabalho, possa ter condições de vida melhor, que é isso assim que a gente quer, né? Como meta de vida. A maioria das pessoas querem o quê? uma vida de prosperidade, e é isso que a gente merece. Desde que eu entrei aqui no FPE eu tenho participado né, do movimento estudantil. E aí eu descobri que tinha dois núcleos né, que tratavam especificamente de gênero, de raça, de diversidade. Né? Então um deles é o NEGED, que é o primeiro que eu ingressei, né, que é o núcleo de estudo de gênero e diversidade. Né? Outro núcleo também que eu queria ressaltar é o núcleo Afro-Indígenas, que é o NEABI, daqui do Campo de Recife, que, a qual, inclusive, eu tenho uma pesquisa vinculada. Né? É muito bom que o IFPM me proporciona isso, porque eu sou uma pesquisadora bolsista. Isso é muito importante para mim, né? É me colocar enquanto pesquisadora científica. Pesquiso um pouco sobre a história social e ambiental do Rio Capibaribe. Sobre a orientação né, de Maciel Carneiro, né, meu orientador, que eu tenho o orgulho de falar. A travesti ela pode ocupar né a rua à noite sabe eu estou saindo ao dia para poder construir né é, conhecimento científico e para eu estar aqui né outras pessoas precisaram estar na luta e o um nome assim que eu queria é, referenciar é Giovana Cardoso né que é uma travesti negra foi a partir dela né que o movimento trans começa a surgir no Brasil. Né? E aí né, tem uma data muito importante, né, que é o 29 de janeiro, que é o mês da visibilidade trans, né? especialmente o dia da visibilidade trans. E esse movimento surgiu em 2004, quando um grupo de travestis e transexuais foram a Brasília né, em prol da campanha Travesti e Respeito, para que fossem cobrados, né? mais é, políticas públicas né, que, de fato, é, sejam efetiva para a comunidade trans então a gente percebe que hoje nós temos parlamentares trans parlamentares trans e travestis então há um pouco né a gente vai né, modificando essa estrutura né? e aí eu tomei só ciência né, do Consulpe é, em 2020. E aí teve todo o processo né, de eleição e aí eu fui a terceira estudante mais votada. Isso me enche de orgulho. E chegaram a dizer, ó, oh, é muito importante a tua presença lá, né? principalmente o recorte social que eu trago, né? enquanto uma travesti né, que vem da periferia do Ibura. Né? Então, ter uma estudante trans ocupando esse espaço assim, é muito importante mesmo. Assim. E uma filha de empregada doméstica, a gente sabe que é, a gente, travesti, a gente é um ancestral da outra e aí no, nós também somos ancestrais vivas, então é, eu carrego um pouco disso mesmo, sabe, tento passar isso para as minhas amigas, porque a gente sabe que é, é muito difícil, né, resistir a todo esse sistema, sistema com cis, né, sistema com C, não é, né, é preparado para nós pessoas trans, né, pessoas pretas, né, tento, né, plantar essa semente. Então, assim, tô vendo isso que isso tá evoluindo, sabe? Porque é, algumas amigas minhas entraram logo após, é, inclusive quero referenciar o nome dela, é Jay Luna, sabe? É Ariel, Ariel é uma estudante do campus Olinda, faz artes visuais. Jay faz turismo aqui no campus Recife. Então é, é isso assim, quando eu resalto o termo travesti, é porque é um termo político, sabe, eu tô referenciando ele, né, porque é isso que a gente quer, a gente quer travesti, né, ocupando cada vez mais os espaços, como eu falei, né, e que é, as pessoas olhem de forma totalmente diferente, então eu vejo enquanto uma corpa feminina, sabe, enquanto, então eu não tenho especificidade de ser mulher trans ou travesti, né, então... É isso pra mim, eu sou múltipla, eu sou travesti, eu sou mulher trans, então é isso.